Só um hoje, tirei um hoje. Bacana, Bacana. Ei, ei, ei, ei. tá meio hoje. Tá com o do jazz, na improvisação, Santana tá pesado, mostrando mais de visão. Tá com o ogni do jazz, rima atrás arrepio. Eu chuto sua bunda, me chama aqui de tiofiu. Otário, cê sabe que em cima do beat, Santana vem pra ser a lenda, me chame de Will Smith. Cê sabe, olha pra essa cara, tá de boca aberta. Santana tá pesado, e a é. Falei que ideia reta, eu vou matar esse cara aí, vai passar parceiro lá no Cidade Alerta Otário, você sabe, meu mano, volto na base, Santana tá pesado, estilo M-Kize Olha pra mim, opa, que eu tô te atacando, você é um bosta, não tá representando Ei. Então meu mano que agora eu vou falando você vai ver então meu truta que você não tem a proposta Você fala pra me olhar que você tá sacando Eu nem olho porque nem preciso olhar pra ouvir essas bosta Entenda aqui meu truta que agora eu vou falando Entenda então meu chapa que nós estamos no centro da hora Já que nós estamos aqui no centro Olha lá do outro lado e na rima para tempo Entenda meu mano que agora eu vou explicando Que o bando é complicado e nós já chega te mandando Tá vendo então moleque nós não para Ai que essa pessoa tá com você nem gasto tempo com esse esse cara rimando aqui me dá sono Óculos do John Lennon E a cara mais feia, com a bunda da Yoko Ono É isso que eu tenho que acabar Cê sabe você não assumiu o trono, você falou tio um fio, então me acompanhe, minhas rimas é surreais, doutor Tio um fio da mãe, é isso que cê tem que entender chegado. Cê sabe pra ganhar de mim fica complicado, porque eu vou rimando sem me der. Tipo John Lee, não quer ganhar de mim? Imagine é um sonho impossível de ser realizado. Isso é referência, eu mostro ser avançado. Oh! Vai. É isso aí, tá aí, rapaziada. Vocês decidem quem continua agora. Barulho pra quem gostou da rima do Santana! Quem gostou da rima do FBC? Quem gostou da rima do Gu? Gu já tá. John Lennon! Quem gostou da rima do Santana? Quem gostou da rima do FBC? Mais uma? Empate! Só mais uma pra confirmar. Santana! Uou! FBC! Uou! Valeu Santana, FBC e Good disputam agora a vaga para o Brasil. Eles querem essa desgraça, aqui é o seu escroto Então soltar o monstro do jeito do calabouço Esse o Leonardo de Leonardo ou aqui seu vacilão Então hoje tua mente fica na prisão Não adianta encarar se você não faz rap Da hora o off o dos ratinhos do Shrek Aí você tá tirando é que meu aliado colocou isso filme. Mas o bagulho tá suado. Cê não tá preparado, vacilão. Estilo seu boné, cê segue com muito mais pinga que ação. Sou tipo o Don L, te mando pro IML. Essa base aqui se cê sente na pele. Oh! Direito de resposta é FBC. E fala até de, de chuleque, só que agora eu vou explicando Então vai vendo aqui, meu mano, que você é iniciante Sabe por que cê iniciante? Eu vou chutar sua bunda e você vai parar lá, então tô tão distante Entenda, meu mano, que o manga é complicado chega aqui, meu mano, e bolipá faz a sessão Veja então meu trinta aqui, eu faço aqui improvisado E eu vou provando que você é um cuzão porque veja aqui meu truta, cê tá ligado. Enquanto você fala, até de Joleno. Mano, que se foda um Joleno, porque eu vivo pelo rap que tá o caderno e a caneta de um país escrevendo. Entendeu? O bem é complicado, mas agora nós já mata esse mano que é fracassado. Oh! Vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Barulho pra quem gostou da rima do CU. Quem gostou da rima do FPC? Gu Go! Go! Go! FBC Goool Go! Demência Votou pra um, não vota pro outro, porra <risos> vista, vista da galera <risos> Vamos lá, mais um Barulho dele, pra quem gostou da se rima se do tá Gu Go! FBC Goool Go! Empate Bota dos jurados, vamos lá 3, 2, 1 Valeu, <f Kadia> valeu. É né?". é é? Vamos lá, vamos lá. um, lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos mão Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí. tá contando, mandou? É. não né Você quer que... <risos> você quer conta tudo! Conta aí, DJ! Ah, conta vou aí, contar! Não. Tá não. Não, não, não. não sei contar! Agora, dois, três, não. Vou vou três, dois, três, Eu vou, três, três, vou contar! O <risos> <mais três, risos> <três, risos> papai conta! É o que fez? Já tinha contado já! Já contou! já é. já tinha contado! 29, 30, 31, 32, 33, 34, é esse, 35, de 35 36, Mas não tinha 37, de voz, hein? 38, 39, 40, 41, 42, 43, tá aí, 44, gente. 45, 46, 45 46, 47, 46, 47, 48, 48, 48. Ele Sabe conta? Ah, 49, 49, então, 49, 49 para, Gu, para o Gu, Parulho e mão para cima para quem gostou da rima do FBC. Bora lá! É, bora lá! Né? Animou, menino! Precisa ou não? Precisa? Acho que não, Vem ah, menos, mano! É, 10 pessoas, vem menos. Vem mesmo. 1x0 o Gu. 1x0, grito, Essa É céu real. Vamos que vamos, segundo round, de DJ. Acho que tem parte, né? Debochado, hein? Debochado. Ah, não, não, não, é, um um deboche. Deboche. é o FBC. FBC terminou, FBC começa. Então já veja que você é um demente. Porque pra rimar comigo não é competente. Porque agora vamos ver se bate de frente. 90 mão pra cima, 90 tipos de panela diferente. Entendeu qual é? Você vai vendo então, meu mano, que agora eu chego na fé. Vai vendo então, meu mano, nós em praça. Você falou que é impossível de ganhar o titã na sua casa. Se bate lá no parafuso, tá e você ficou até bravo. Tá Só que agora Essa vai ouça, vendo no tá improvisado. Só que meu tá truta eu falo pra tua a diferença que eu rimo pelo rap tem a folhinha no seu cu. O louco, é isso. bicho! Aí, é é é é agora <risos> Direito de resposta, Gu, vai que vai ser. Eu não gostei disso Você falou de panela e eu tô confuso Cada uma representa as vezes que cê ganhou roubado lá no parafuso E conversa que você sem Lá Sexta-feira te carreguei E aí cê tá suando Aqui é sem caô Tipo o cheque Eu pergunto o Adversário já chegou? Nessa vida, você não tá improvisando Falou que é John Lennon Aqui meu mano, John escrevendo E esse John que tá batendo Se você não entendeu, no não confundo Gustavo é tipo John Carter Contra o mundo, pensando como se não houvesse Com certeza nessa fita que não fizesse Enfiar a folhinha no oh, cu, parceiro tudo, né? Se prepara, porque eu vou enfiar a folhinha na sua cara oh! Oh! Oh! Oh, ele, vamos, ele, que vai, vamos, vamos ah, Agora, vamos pelo menos tá higienizado. Barulho pra quem gostou da rima do FPC? Quem gostou da rima do Gu? Quanto da plateia para Gu, jurados em 3, 2, 1. E aí, debochado? Debochado, ele tá, ele tá muito lento hoje. Ele. ele tá contando os votos. Gu pra próxima.